Começa agora mais uma produção do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor. Desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental. O primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Opa, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero abordar uma pergunta que foi enviada pela pessoa que nos acompanha, a Janaína, então vai rodar primeiro o vídeo aí pra vocês da Janaína enviando a sua pergunta e daqui a pouquinho eu volto aqui do litoral para falar sobre esse questionamento. Vamos lá então, vídeo da Janaína. Boa noite doutora Alex, aqui é a Janaína do Rio de eu queria que você explicasse pra mim melhor o que é a depressão, porque muitas pessoas confundem como fosse doença da alma, de algo espiritual, falta de Deus. E eu tenho muita dificuldade de explicar com algumas pessoas que estão passando por isso que elas não estão com falta de Deus. Elas estão passando por uma condição mental, psicológica, emocional e que isso vai passar, mas que não é falta de Deus. Voltando então, vamos falar sobre essa questão né, de depressão, é... Deus, é uma difícil questão essa levantada pela Janaína, porque envolve justamente a questão de crenças, de religião, articulado com ciência. Então, assim, o que, que, eu, o que, que eu posso te dizer aí, respondendo o questionamento da, da Janaína, que um ponto interessante é assim, ó, respeitando todas as crenças, faz tudo o que tu pode, vinculado às tuas crenças, que, que gerem o teu bem-estar e da tua comunidade mas também é interessante que tu leve em consideração que depressão é um nome inventado por profissionais da saúde, como psicólogos, médicos, enfim, neurocientistas, para falar de uma doença, então de uma doença, de uma psicopatologia. E quando a gente fala de psicopatologia, é importante que, primeiro, a pessoa busque um profissional Capacitado para fazer o diagnóstico, para ver se realmente ela tem ou não uma psicopatologia. No caso, a depressão, que muitas pesquisas falam que a depressão vem sendo, na verdade, uma pandemia, né? não é nem uma epidemia, é uma pandemia abarcando pessoas de vários países em vários continentes. Então, assim, é uma doença que precisa ser diagnosticada e após o diagnóstico, se tem depressão, a pessoa precisa fazer um tratamento. Então o tratamento ele é, exige uma abordagem que tenha um protocolo, uma forma de, de intervenção que gere o mais rápido possível a a saúde, a promoção da qualidade de vida desse paciente com o diagnóstico de depressão. Então assim lembra disso, depressão é doença e precisa de intervenção, intervenção na área da saúde para promover o mais rápido possível qualidade de vida e bem-estar e até cura, a depressão tem cura, não precisa ficar pensando que uma vez diagnosticada a depressão, eh, pro resto da vida eh, tu vai viver com a depressão, não é assim que funciona, existem várias abordagens para tratamento da depressão, desde abordagens que usam remédio, por exemplo, os psicofármacos, desde abordagens que usam a fala, por exemplo, a psicoterapia, a terapia cognitiva comportamental, e até abordagens que não usam nem o remédio nem a fala e que tem uma eficácia excelente para o tratamento da depressão por exemplo, a acupuntura prática milenar que usa a estimulação de pontos na nossa pele, na nossa epiderme para promover o fluxo de determinadas neurosubstâncias essa é a explicação científica, né? então aumento de serotonina, dopamina, beta endorfinas e também o fluxo de energia, os antigos chineses e japoneses explicavam a acupuntura não existia ainda o conhecimento que existe hoje na psicologia na neuropsicologia, eles falavam que a acupuntura funcionava pela questão do fluxo de energia chamada chi, né? mas hoje em dia a gente respeita a tradição que é muito importante, mas também tem a explicação científica que a gente pode casar as duas para dizer que a acupuntura é muito eficaz para o tratamento da depressão inclusive a organização mundial da saúde reconhece a da acupuntura no tratamento da depressão. Então é importante isso, que tu busque, ajuda, né? leva em consideração que Deus ou a tua crença, a energia que tu imagina, é uma parte do, do promotor da tua qualidade de vida, do, do teu bem-estar, mas tu não precisa deixar tudo na mão do outro, seja um outro um, um Deus e até um profissional da saúde. Tu pode fazer várias coisas que promovem a tua saúde mental, o tratamento da depressão, inclusive lá na academia, logo depois desse vídeo, quem está na academia vê esse vídeo que tu está vendo agora e logo depois a gente começa no mapa mental da academia, então se tu está vendo esse vídeo na academia portal doutor, continua com a gente que daqui a pouquinho a gente já continua falando de como lidar com a tristeza, com depressão, como promover a felicidade, o bem-estar, a positividade com métodos científicos. E se tu tá ficando por aqui nessa produção, por exemplo, vendo no YouTube, lembra de focalizar nisso. Não coloque toda a tua saúde mental, na tua saúde, de forma geral, na mão de uma energia, ou de Deus, ou até de um profissional da saúde. Busque formas de tirar a tua qualidade de vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui e deixo contigo algumas imagens aqui da uma beira da praia, uma praia bem legal aqui, bem bonita, cheia de coqueiro céu azul, vou ficando por aqui, espero que tenha gostado demais essa produção aqui junto com a gente, a gente se encontra por aí e para quem está na academia, vamos juntos para o nosso mapa mental da academia, se tu não tá na academia, pode entrar na academia agora mesmo, É o endereço é portaldoutor.com/barra academia, até mais, tchau tchau!